Nove teorias da conspiração mais famosas da internet Os líderes globais e influenciadores são repetilianos? Alienígenas vivem entre nós? Existe uma elite secreta que controla o mundo? Apesar da maioria dessas teorias não possuírem nenhuma base científica ou histórica, elas conquistam milhares de seguidores pelo mundo todo. E tal conhecer as nove teorias da conspiração mais famosas da internet? Vamos lá? 1. Um, a nova ordem mundial, uma elite secreta muito poderosa que controla o mundo. Se algumas teorias da conspiração como a ida à lua ser uma farsa são específicas, outras são tão abrangentes que nem os próprios defensores dela sabem explicar direito. Quer um exemplo? Tente encontrar cinco pessoas que explicam a nova ordem mundial do mesmo jeito. No geral, a nova ordem mundial refere-se a uma teoria conspiratória de que, supostamente, certas elites políticas e governos planejam a implantação de um governo mundial totalitário. Acredita-se que os Estados Unidos, após o fim da Guerra Fria, se tornou soberano, mas uma soberania que se estendeu para o mundo todo. Pois, Os ETs estão entre nós? Essa teoria já apareceu em filmes, séries em todos os lugares da internet. Hoje em dia até militares de alta patente falam sobre. Rainha Eshed trabalhou durante 30 anos em órgãos espaciais de Israel e diz que terráqueos e alienígenas já criaram até mesmo a federação galáctica. O ex-general do governo de Israel já afirmou que não estamos sozinhos no universo, em entrevista. Segundo ele, Existe um acordo entre o governo dos Estados Unidos e os alienígenas. Eles assinaram um contrato com Israel para fazer experimentos no país e também estão pesquisando e tentando entender toda a estrutura do universo. 3. Brasil vendeu a Copa do Mundo em 98. Ronaldo Fenômeno, que jogou na Copa, Falou sobre essa teoria que diz que o Brasil fez parte de um esquema envolvendo a CBF, a FIFA e a Teanay, patrocinadora da seleção brasileira no Mundial de 1998. Segundo a teoria, Ronaldo também fazia parte do plano. O camisa 9 sofreu uma convulsão horas antes da final contra a França. Mesmo assim foi para o jogo, mas teve atuação apagada. Uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, na Câmara dos Deputados chegou a analisar a teoria. Ronaldo já havia dito em outras entrevistas sobre a convulsão que sofreu e da conversa que teve com técnicos da Galo antes da final. Mas dessa vez ele falou especificamente da teoria conspiratória e disse: O brasileiro adora uma teoria da conspiração, mil coisas. A final de 1998, por exemplo, quando perdemos para a França, fui depor na CPI e a primeira pergunta que eu respondi foi. Quem deveria ter marcado os Zidane no escanteio? Eu falei, eu não lembro, mas quem deveria não marcou bem, claramente não marcou bem. 4. Os Reptilianos Muita gente acredita que Elizabeth II é uma reptiliana. Para um grupo muito peculiar de pessoas, na verdade, todos os grandes líderes mundiais são répteis alienígenas disfarçados. Tudo começa há milhares de anos, quando essa raça teria vindo de um planeta distante, se infiltrado na Terra, alterado nosso DNA e nos escravizado. Desde então eles controlam os governos, a mídia e tudo mais, como objetivo de implantar uma nova ordem mundial. Para apoiar essa teoria maluca, alguns apontam o fato que 43 dos 46 presidentes dos Estados Unidos são parentes. Essa parte é verdade. Na cabeça de conspiracionistas, isso comprova que as famílias mais poderosas do mundo se casaram entre elas, para manter a pureza do sangue. Mas onde essa teoria surgiu? Os lagartões surgiram na mente de pessoas há pelo menos 100 anos. Mas um autor britânico chamado David Icke as popularizou. O especialista em teorias da conspiração, se é que isso existe, vende livros, faz palestras e ganha muito dinheiro com isso. 5. O 11 de setembro é uma farsa. O que você estava fazendo em 11 de setembro de 2001? O dia em que aviões derrubaram as torres gêmeas em Nova York marcou a memória de uma geração. Mas nem todo mundo acredita no atentado terrorista mais famoso da história. As teorias conspiratórias sobre os ataques de 11 de setembro de 2001 questionam a versão contada pelos Estados Unidos de que os atentados foram arquitetados pela Al-Qaeda. Os defensores dessas teorias conspiratórias alegam que existem contradições nas conclusões oficiais ou que provas foram esquecidas. Em uma pesquisa global feita em 2008, com 16.063 pessoas de 17 países, em apenas nove deles, a maioria das pessoas acreditam que a Al-Qaeda está por trás dos ataques. 15% dos entrevistados acreditam que a Al-Qaeda foi o responsável pelos ataques. 46% acreditam que o governo dos Estados Unidos foi o responsável. 7% acreditam que o governo de Israel foi o autor dos ataques. E outros 7% acreditam em algum outro responsável que não seja a Al-Qaeda. 6. A Terra plana. O que será que faz tanta gente acreditar em teorias da conspiração? Talvez seja se sentir o único inteligente ou conhecer fatos que ninguém nem desconfia. Quem sabe ainda ficar falando por aí coisas que até parece ciência, mas não são. A teoria da Terra plana envolve tudo isso. De acordo com essa visão, a Terra apresenta um formato plano, orbitada pelo Sol e pela Lua, e em sua borda fica o círculo ártico. Alguns dos chamados terraplanistas creem também que a gravidade é uma farsa e que a lua e o sol encontram-se muito mais próximo da Terra do que se acredita. Muitas culturas e estudiosos antigos, desprovidos de tecnologia e de conhecimentos astronômicos, acreditavam nesse modelo. Filósofos como Tales, Leucipo e Demócrito imaginavam que a Terra era achatada, mas nomes como Pitágoras e Aristóteles já acreditavam no formato esférico do nosso planeta. Geralmente os terraplanistas baseiam seus argumentos em observações empíricas, como o fato de não conseguirmos enxergar a curvatura do horizonte. No entanto, isso revela o desconhecimento da noção de referencial, que explica por que a curvatura da Terra é imperceptível para um observador que se encontra próximo ao chão. Além disso, eles descartam evidências fotográficas, experimentos científicos, expedições espaciais, a existência da gravidade, fenômenos meteorológicos, etc. 7. A ida do homem à lua foi uma farsa? Não é qualquer teoria que mantém mais de 50 anos de sucesso. Se você entrar em qualquer bar pelo mundo, com certeza você encontrará alguém que não acredita que o homem foi à lua. Há 50 anos, Neil Armstrong. Se transformou na primeira pessoa a pisar na Lua, seguido de Buzz Poucos meses depois dessa conquista da NASA, já foram publicadas as primeiras suspeitas que apontavam uma montagem. Em 1974, Bill Casey publicou o panfleto Nunca Chegamos à Lua. Publicou o <risos> publicou o panfleto Nunca Chegamos à Lua, em que colocava muitos dos argumentos conspiracionistas clássicos. Em seu livro Bad Astronomy, o astrônomo Philip Plant resume a teoria. A NASA descobriu um erro fatal em seu foguete, de modo que o lançou sem tripulação enquanto enviou os astronautas a um estúdio de cinema de Nevada para simular toda a missão espacial. Apesar dessas suspeitas terem sido repetidas incontáveis vezes, continuam existindo sites, livros e artigos dedicados a defender a conspiração. Um dos elementos mais curiosos da teoria é que ela se baseia principalmente nas fotografias publicadas pela própria NASA, como o fato de não aparecer estrelas nas fotos, ou não se levantar poeira durante o pouso, que também não criou uma cratera, ou as sombras que deveriam ser totalmente negras, já que o Sol é a única fonte de iluminação. 8. Será que vivemos em uma realidade simulada? O filme Matrix fez muito sucesso nos anos 2000, com uma história em que seres humanos vivem em uma realidade simulada por computadores e esse é o conceito da teoria. A teoria da realidade simulada foi criada no começo dos anos 2000, por um filósofo sueco chamado Nick Bostrom. Para ele, uma raça evoluída com computadores potentes poderia gerar realidades como a nossa, sem que os envolvidos saibam que aquilo é uma simulação. A hipótese serve como apoio para outras teorias da conspiração que já citamos, como a Nova Ordem Mundial e Reptilianos. Outro que supostamente acredita é o fundador da Tesla, Elon Musk. O bilionário já disse por aí que somos personagens de um videogame extraterrestre. As linhas de pesquisa que tentam provar a realidade simulada vão muito além da física tradicional. O que os cientistas querem fazer é enxergar os limites dessa simulação, do mesmo jeito que enxergamos pixel quando nos aproximamos de uma tela. Provar que a gente não vive em uma simulação usando método científico é tão difícil quanto atestar a teoria. Por isso, boa parte dos estudiosos reconhece que as chances disso ser verdade são de 50%. 9. Para finalizar, temos algo que não se trata de uma teoria da conspiração mas sim de um experimento completamente bizarro dos Estados Unidos que aconteceu entre 1932 e 1972. Cerca de 400 trabalhadores rurais do estado americano do Alabama foram selecionados para um estudo chamado Syphilis Experiment. O Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos tinha estabelecido critérios bastante práticos para a seleção. Todos tinham que ser negros, pobres e ter sífilis. O tratamento seria gratuito. Seria toda uma grande boa ação, mas aí alguns problemas começaram a surgir. Nenhum dos 400 homens foi avisado que tinha sífilis. Os médicos diziam que o tratamento era para combater sangue ruim, expressão local para designar diversos problemas, como anemia, fadiga e também sífilis. E o tratamento também era controverso, isso porque ele não existia. Os pacientes recebiam um comprimido de aspirina e voltavam para casa. A ideia era justamente observar como a doença avançava no corpo do humano negro. Depois de anos negando a existência do experimento, o governo americano se viu obrigado a assumir. O próprio presidente Bill Clinton fez um pedido de formal classificando o episódio como vergonhoso. Essas são as nove curiosidades de hoje, inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.